Saudações, queridos e queridas. Eu sou Vinícius Lenetti, professor de Nandi Yoga, e hoje temos um vídeo especial. Estamos aqui em Amparo, num em sítio maravilhoso da nossa querida Amaranta Ribas. Amaranta, seja bem-vinda. Fale um pouco me sobre quem é você. É, em primeiro lugar, Vinícius, muito obrigada pela sua presença, obrigada por essa oportunidade de estar falando. Eu sou a Maranta, é médica nutróloga, também bióloga, eu sou vegana, né, e ativista da causa também, e eu trabalho também com medicina natural, fitoterapia, e esse vídeo, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Isso mesmo, até a gente conversando aqui, né, é, hoje existe muito mais informação com relação à nutrição, uhum. né, geralmente a gente vê na essa semana, saiu que glúten faz mal, não sei se você chegou a ver, uhum. um, mas, quer dizer, que glúten... Você tem que comer glúten, né? É. Então umas coisas esquisitas. Então eu, eu pedi para a Maranta é comentar com gente cinco hábitos alimentares que, que que estamos fazendo errado ou então cinco mitos nos ensinar errado com relação à alimentação. Então, então vamos, lá. É, vamos lá. Então dentro, dentro do meu entendimento, né, da maneira como eu vivencio e presencio, cinco mitos que eu considero. É um mito se alimentar de três em três horas, né? Segundo o que eu vivencio, o que eu estudei, o que eu percebo, é muito mais fisiológico, muito mais saudável as pessoas se alimentarem quando elas sentirem fome, não necessariamente numa hora cronometrada. Até porque esse fenômeno né, de guardar, estocar alimento é uma coisa bem recente na história da humanidade, não existia isso. Então, para mim, é um mito. É, segundo um mito que é obrigatório o café da manhã. Né? Não é. Desde que você não acorde com muita fome, você não é obrigado a comer de manhã. A principal refeição veria ser o almoço, nem né, não o um café da manhã. O almoço por conta das nossas enzimas digestivas que estariam mais aptas a digerir o alimento nesse horário. É o terceiro mito de que de que leite é uma fonte é, boa de cálcio. É, na verdade, leite é uma fonte excelente de cálcio, só que ele não é não é, bio, é bioabsorvível, tanto quanto é, uma folha verde, no caso da couve, teria um, um, um cálcio. Muito mais biodisponível, muito mais assimilável pelo organismo do que o cálcio do leite. Né? O cálcio do leite acaba, acaba sendo uma fonte, é uma fonte que tem cálcio, mas que não é assimilável e que também há uma série de controvérsias sobre o uso desse, do, de, de laticínios na alimentação, né? uma série de, de, de pesquisas aparecendo, de profissionais se posicionando contra a ingestão desse alimento. Quarto, é que se você comer carne, você vai ficar sem ferro. Na verdade, a importância dada ao ferro da carne é. as pessoas superestimam o ferro da carne, né? O ferro na carne representa mais ou menos 30% do ferro que deveria vir da alimentação. O restante deveria re realmente das folhas, verdes escuras e, e, e outras fontes de, distribuídas ao longo do dia, né? Não só naquele, naquela carne, né? Então, é, é, um, é superestimado, superestimado esse ferro e, e geralmente. As pessoas que que retiram a carne da, da sua alimentação, elas têm um ganho de energia, um ganho de bem-estar, porque a carne representa um peso que sobrecarrega o organismo de várias formas. E o último é, momento... agora é Só um detalhe, você falou isso, eu já conheci várias pessoas que eram anêmicas, que depois de parar de comer carne, a anemia sumiu. É impressionante, né? É impressionante mesmo. <risos> Inclusive, é... É, a gente percebe né que os ovó-lácteos vegetarianos eles têm mais anemia do que os veganos por conta da da, da, da competição entre leite e a absorção de ferro né que seria aí mais um mito eu acho talvez o último de hoje né entre ser vegano e ser ovo lácteo -vegetar, vegetariano o leite é uma prova aí que o leite também acaba sobrecarregando uma das formas com que ele sobrecarrega o organismo que veganos têm menos anemia ferropriva do que veganos por conta Dessa questão. Pronto, já foi muito rapidinho. <risos> Ótimo. Muito bem, então ótimas dicas, né? Mitos que a gente sempre acreditou, a gente sempre vê, mas nada como as pesquisas e um bom profissional para estar nos orientando. Amaranta, quem quiser conversar mais com você, saber sobre o seu espaço aqui, como que faz para te acessar? No momento eu estou reestruturando meu site. Mas está funcionando minha fanpage, que é o Atendimento Vegetariano, no Facebook, e o e-mail, atendimentovegetariano.com. Quando eu atualizar o site, vai direto para a fanpage, o novo site. Muito bem, então, muito obrigado. O lugar aqui é excelente, a conversa é muito boa. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado e até breve. Eu que agradeço. Ótimo. <risos>